Imprensa Que Eu Gosto Boa noite amigos, estamos aqui hoje dia 8 de maio de 2020 através do site Mato Grosso Ao Vivo trazendo para vocês este novo quadro que é o Imprensa Que Eu Gosto a partir de hoje nós teremos várias novidades é, aonde nós estaremos trazendo para vocês a, as novidades que ocorrem nos sites de notícias de alta floresta e região. É uma maneira de nós estarmos, ao mesmo tempo, prestigiando os nossos colegas profissionais de trabalho na área do jornalismo. Então, com isso, nós queremos trazer também algumas exclusivas, algumas reportagens que são que, que ocorrem no universo da notícia de Alta Floresta e Região. Esse será o nosso convidado nessa jornada junto com. É este pool de notícias que nós queremos trazer todas as noites para vocês aqui através do nosso, da nossa página do Facebook, a qual você poderá estar curtindo e também dos nossos canais do YouTube, você também pode curtir, pode nos seguir e do próprio site Mato Grosso ao vivo, onde estes vídeos estarão sempre sendo publicados, ok? Nós vamos tratar hoje de um assunto que já virou é, a notícia da semana, certo? Que seria, no caso, é, o bloqueio de bens por parte do presidente da Câmara de Alta Floresta, o vereador Emerson Machado. O nosso vereador, ele acaba cada vez mais se envolvendo em assuntos polêmicos que estão deixando a população de Alta Floresta atônita, pois é, cada vez mais escândalos a respeito de é, casos políticos, envolvimentos do vereador junto à prefeitura municipal, ah, algumas... Negociações que não têm natureza legal estão sendo monitoradas pelo Ministério Público, pela Justiça de Alta Floresta e isso não está sendo nada bom para as pretensões futuras e eleitorais deste edil que acaba se tornando cada dia mais uma pessoa que está é, deixando a desejar pelo cargo que exerce dentro do município, né, a começar pelo assunto que ocorreu durante a semana a respeito de um, um episódio pirotécnico protagonizado pelo vereador Emerson Machado, que por, é, notoriamente é do partido do prefeito Aziel Bezerra, aonde ele esteve é, queimando algumas coisinhas de um resto de, de material de obra de, de, da sua residência né? mas queimando no quintal alheio né? queimando no quintal do seu vizinho, sem pedir permissão né? nós já temos informações de que a proprietária do terreno não tinha conhecimento que ele estaria fazendo isso porque não foi pedido nada e mesmo porque não, ela não poderia deixar que o fizesse pois se trata de um crime ambiental, não é? queimada urbana, assim como a própria Câmara Municipal já orienta, né? através da legislação municipal, existe uma legislação estadual e, e existe a legislação federal que proíbe todo e qualquer cidadão né? é, de provocar queimadas e o nosso vereador que deveria ser no mínimo, um dos guardiões dessa legislação, pelo menos da municipal, fez exatamente o contrário. Né? Protagonizando também outro, outro fato de ordem criminal, ao qual ele foi preso, foi conduzido, certo? não resistiu à prisão, foi conduzido à delegacia preso e lá ele acabou... É, prestando os seus esclarecimentos e depois liberado da prisão. Entendeu? Então nós temos aí um, uma figura polêmica, né? antagônica, porque quem deveria preservar as leis não pode de forma alguma estar é, desrespeitando as leis. certo? Então nós vamos trazer aqui agora a questão da... Na sessão do caminhão é, do, de propriedade do vereador Emerson Machado, o qual foi carinhosamente apelidado pelos servidores públicos do, da Prefeitura de Alta Floresta de carniça. Então nós vamos ver o que, que envolve a, a história do caminhão carniça do vereador Emerson Machado com... As investigações agora em andamento e já decisões judiciais por conta da Justiça de Alta Floresta é, sobre a cessão do caminhão. Originalmente, só para lembrar a história, o, o vereador, imbuído de um espírito de caridade sem tamanho, é, resolveu fazer uma cessão do caminhão, da sua, da sua propriedade, que, segundo ele, estava sem uso. E, e perguntou para o prefeito, prefeito, o senhor não gostaria de usar o meu caminhão, mas só que, em vez, o senhor me devolve do jeito que está. Se, se desgastar alguma coisa, o senhor me coloca uma peça nova. E o prefeito, Aziel Bezerra, topou, na hora um correligionário do seu partido, membro da sua base política na Câmara Municipal, jamais poderia ter um pedido, uma oferta dessa é, declinada, não é mesmo? Então nós temos aqui uma situação onde já o Ministério Público e a Justiça de Alta Floresta consideraram, classificaram, como improbidade administrativa, ou seja, tanto o prefeito Aziel Bezerra como o nosso nobre vereador jamais poderiam ter negociado ou feito qualquer tipo de transação, certo? Ah, com o poder público, mesmo porque, no, como vereador, ele não pode, a partir do momento que foi diplomado, exercer esse tipo de função, negociar contratos, fazer negócios, ou mesmo cessão de, de, de bens para o município. Isso é ilegal. Tá? Mas a ilegalidade é, acaba cada dia mais demonstrando ser, assim, uma prática, né, através dos crimes de queimada ambiental, que, segundo a vizinhança do vereador, que, foi, que foram os próprios denunciantes é, do crime, né, e recorreram à polícia para que o, o fogo fosse controlado, é... os próprios vizinhos disseram que não é a primeira vez, e o vereador insiste em continuar se achando acima da lei, acima da, da própria legislação da Câmara Municipal, a qual ele deveria ser o principal fiscal dessa lei, uhum. ele acha por bem que é, não tem nada de mais, foi coisa pouco, um, um foguinho que pulou na madeira. Então nós estamos aqui, pessoal, esse quadro é bem descontraído mesmo, tá? lembrando a vocês que o nome do quadro é Imprensa que eu gosto, para trazer para vocês a descontração do lado da notícia. Certo? Então vamos ler aqui a matéria do nosso é, colega de profissão do site é, Nativa News sobre a decisão da justiça. Porque além dos pneus, dos sete pneus de caminhão que, que foram trocados, nós, mais 26 itens foram também é, realizada a manutenção. Praticamente foi uma reforma né, genérica no caminhão do vereador. Vamos lá, então. A decisão desta quarta-feira, dia 6, do juiz Tibério de Lucena Batista, da primeira vara de Alto Floresta, que acolheu embargos de declaração e proferiu a suspensão do termo de sessão celebrado entre o vereador Emerson Machado e a Prefeitura de Alto Floresta, Desmente a versão de que o presidente da Câmara é, Estivesse pedindo para que os pneus fossem retirados do caminhão Olha, vamos, vamos voltar aqui no, no meio da semana, uma entrevista concedida pelo secretário é, O secretário de obras do município, Elóio Luiz Almeida O mesmo declarava que o vereador, diante da, das, das, escandalosas, é, das escandalosas ocorrências com relação ao seu caminhão, ele pediu, vamos tirar esse pneu aí, não, não vai me fazer falta mesmo, né? esse povo fica me perseguindo, falando à toa, então vamos tirar, mas não era nada disso, certo? A própria justiça desmentiu o senhor Eloy Luiz de Almeida que saiu em socorro do vereador aqui, Emerson Machado e foi dizendo que é, o, o vereador tinha pedido para que os pneus fossem retirados mentira em entrevista ao jornal Mato Grosso do Norte publicada nesta quarta-feira Eloy afirma que o Emerson pediu que os pneus do caminhão fossem retirados. Bom, por aí a gente vê que essa sistemática de ficar é, tanto o vereador como o secretário de obras e o prefeito, né, cada um acobertando os atos do, um do outro, é caso necessário de investigação da Justiça do Ministério Público de Mato Grosso, certo? Com relação às conversações escusas que existem entre é, a Prefeitura e a Presidência da Câmara de Alta Floresta. Ok? Vamos aqui para a questão do, dos itens também que foram Além dos pneus, 26 itens foram substituídos é, juntamente com os pneus, enquanto estava no pátio da secretaria. Tá? O montante dessa despesa ficou por conta de R$ 9.667. A Justiça considerou que houve dolo indeclinável do chefe do Poder Executivo. Prefeita Zé Bezerra, na celebração com um dispensa indevida do procedimento licitatório e resultou em dano ao erário público e acréscimo patrimonial indevido ao vereador Emerson Machado. Então, minha gente, é, tá aí. Essa notícia hoje ela é a mais forte do dia e traz um cenário complicado, preocupante, Certo? das relações que já vêm ocorrendo há tempos entre a presidência da Câmara certo? quem não se lembra do escândalo do 0800 é. ah, então nós precisamos ver de certo como ficará essa situação perante a vida é, política do vereador Emerson Machado que no meu entendimento, tá? não só por essa prática já confirmada pela Justiça de Alta Floresta do Estado de Mato Grosso, houve improbidade administrativa. Improbidade administrativa é caso, sim, de cassação de mandato. Precisamos saber agora se os vereadores, membros da direção da mesa de Alta Floresta, da direção da, da mesa da Câmara Municipal de Alta Floresta, o, o vereador Charles Medeiros, o vereador ah, Mendonça, o vereador Sidão, o vereador Marcos Menin, terão a coragem de assumir o papel que a sociedade de alta floresta espera sobre este caso. Além, a caso, além é claro, do caso da, do, do, do, da pirotecnia causada, né? O, Existem existe, algumas, algumas, alguns estudos que abordam a questão da, da piromania. Né? então pessoas que têm a prática de colocar fogo em tudo. Então, temos aí um novo Nero em Alta Floresta, um, um imperador que gosta de, de tacar fogo. Então, será que essa pessoa tem a condição política de continuar nos cargos a que se propõe em Alta Floresta? Eu vou ficando por aqui, esse é uma imprensa que eu gosto, vocês podem estar nos acompanhando todos os dias a partir de hoje e nós vamos estar falando somente a verdade, doa quem doei, certo? Meu nome é Dani Bueno, nós somos do site Mato Grosso ao vivo, e estamos aqui através do nosso canal no Facebook, o qual você pode curtir a página, e também do nosso YouTube e do site Mato Grosso ao vivo. Não deixe de acessar matogrossoaovivo.com.br. Temos também a nossa coluna Análise dos Fatos. Ok? Um grande abraço e até amanhã.